Estou com cartaz da Malévola e eu vou fazer esse efeito aqui que chama Clipping Mask, eu poderia ser uma máscara, mas eu vou fazer com Clipping Mask para vocês. Eu vou criar uma camada e vou pintar essa camada, uma determinada parte, de preto. Então o que, que eu tenho? Eu tenho esse elemento e eu tenho esse elemento. Agora eu vou pegar a personagem, que eu já separei para vocês, que vai ser essa personagem aqui, a modelo. Botão direito, copiar imagem. Vou voltar no Photoshop e vou dar um Ctrl V. A imagem veio muito grande, eu vou apertar CTRL T de transformação. Vou puxar pela diagonal. Se for a versão 19, basta puxar pela diagonal. Se for as anteriores, aperta o SHIFT que ele vai proporcional. E vou escalar mais ou menos do tamanho do brush que eu criei. Então eu vou colocar aqui, ó. Aceitei a transformação, cliquei duas vezes. E agora é o segredo, eu vou clicar duas vezes como se fosse abrir um programa. Eu vou escrever modelo, só para a gente identificar. E aqui embaixo eu vou chamar de Brush Eu tenho a modelo E eu tenho o meu Brush Eu vou apertar o ALT Entre uma camada e outra E ele vai fazer Essa mesclagem tá? O tamanho do meu Brush É o tamanho do formato Eu vou trocar a cor aqui Só para a gente ver Eu cliquei duas vezes como se fosse abrir Como que ficaria o Brush Ficaria a área para ficar mais fácil a gente visualizar Eu pintei de vermelho então ó, essa é minha área. O que, que eu posso fazer? Eu vou voltar, eu vou pegar agora e vou mandar a modelo pegar, dar um blend mode, pegar a luminosidade do layer de baixo. Então o que, que eu tenho aqui, gente? Eu tenho o mesmo efeito que eu tenho aqui. Eu posso escalar um pouquinho mais, terminar de posicionar ou até mexer no meu brush.